tem de transformá-los em aprendizado. E quando você tem uma vida repleta de aprendizados, você tem uma vida repleta de experiências, ou seja, uma vida que vale a pena. E além disso, com os livros você consegue viajar pelo mundo, conhecer histórias de pessoas aí ilustres através de biografias, né, expandir sua mente, sua consciência através de ficções, através de romances, através também de livros mais técnicos que você vai adquirindo mais conhecimento aí para aplicar na sua vida. Mas infelizmente esse é um hábito que que a gente não aprende a desenvolver com prazer na escola, né? Porque a leitura lá tá muito relacionada à obrigação. Você precisa decorar tal coisa, você precisa memorizar, você precisa tirar uma nota boa, e acaba que a gente fica lendo Machado de Assis, Clarice Lispector com 13 anos, né? Não que esses livros não sejam bons, né? Pelo contrário. Mas, porra, pro nível de maturidade que a gente tem na escola, no momento que a gente precisa desenvolver uma paixão pela leitura, esse tipo de livro e a forma como a gente cobra né, a leitura na escola não nos ajudem em nada. E como resultado, a gente tem uma média de leitura no Brasil de apenas dois livros por ano. E é uma pena, porque um hábito tão bonito como esse, que pode gerar tanto valor, acaba não sendo algo tão democratizado e popularizado aí no nosso país. Eu mesmo só passei a gostar de ler depois que conheci o Harry Potter, e ali eu vi como é legal você ter um livro envolvente que te faça devorá-lo, né? Uma cabeça lá em um, dois dias o livro, e muito diferente daquela dor e obrigação que eu tinha de vários livros na minha infância, e desde então, né, há vários anos, eu venho aumentando meu ritmo de leitura, venho estudando técnicas que me permitam ler cada vez mais e entender, né? Porque não adianta só ler rápido, você precisa absorver tudo que tá ali. E hoje em dia eu leio em média um livro por semana. Às vezes eu leio mais de um livro por semana, quando eles são menoreszinhos. às vezes eu demoro mais quando são aquelas patacas, né? Mas hoje eu vou revelar para você quais são as técnicas que eu utilizo que Vão te ajudar a mudar esse seu hábito de dois livros, de repente, por ano para até 52 livros por ano. Imagina o quanto de conhecimento que você vai passar a adquirir. Nada mal, né? Então vamos lá, primeiro passo. Antes de iniciar um livro, você deve buscar entrevistas ou resumos do livro com o autor na internet. Seja no YouTube, seja através de resenhas seja através de canais que resumem livros em vídeo como Ilustradamente ou podcasts como Resumo Cast. Isso vai te permitir ter uma ideia geral das mensagens-chave desse livro e vai te permitir também entender se é um livro interessante o suficiente para você iniciá-lo. Segundo passo, você precisa pegar o livro e dividir as páginas por 7, porque assim você vai saber qual é a sua meta diária para que consiga seguir um ritmo aí de leitura de um livro por semana. E se você utilizar o Kindle, que é o meu caso, você só precisa se comprometer em ler 15% por dia, porque assim vai dar 100% do livro em uma semana. Então, por exemplo, pegando aqui né, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é um livro com 500 e... mais ou menos 550 páginas, então, dividido por 7. Uh, calma aí. 4 para 13 dá 7. Então, vai dar mais ou menos 80 páginas por dia, e esse é o objetivo que você vai ter caso você queira terminar esse livro aqui em uma semana. Terceiro passo: determine o melhor horário para você ler, ou os melhores horários, né, dependendo da sua agenda. Seja pela manhã antes de ir para o trabalho, seja no horário do almoço, seja à noite, né? Quando você chega em casa ou antes de dormir, entenda qual é o horário que você tem mais tranquilidade e facilidade de ler aí no seu dia. Quarto passo, desenvolva a disciplina para ler todo dia o compromisso, né? o que você se comprometeu de número de páginas ou de porcentagens lá no Kindle, e se você der uma derrapada um dia ou outro, não tem problema, tente compensar no dia seguinte, então se você tinha que ler 80 páginas e só conseguiu ler 50, no dia seguinte, tente ler né, 110 páginas ou compense no fim de semana, enfim, veja um formato aí que você consiga seguir o ritmo com disciplina. Quinto passo, crie uma recompensa toda vez que você conseguir completar a meta ali do dia. Então pode ser uma comidinha gostosa que você curta, então toda vez que você conseguir ler, vai lá e beleza, se dê essa recompensa. <risos> Sexto passo: Não se sinta obrigado a ler o livro inteiro de cabo a rabo, porque haverá capítulos ou partes ali que não são interessantes para você e não adianta nada você se forçar a ler aquilo porque você não vai absorver nada, então pule, não tenha medo de pular capítulos ou pular partes desinteressantes porque não vai adiantar nada você sofrer ali. E se você começou a ler o livro e no meio não aguento mais, o livro é um saco, é chato, a linguagem não tá legal, não tá gerando valor. Relaxa, abandona o livro, let it go, não fica, meu irmão, com essa coisa de preciso terminar, preciso terminar, senão você vai demorar um, dois, três meses lendo aquele maldito livro. E lembre-se que há milhares de outros livros aí te esperando, muito mais interessantes. Então, se você não passar pro próximo, você vai desperdiçar seu tempo aí, né, tentando martelar um livro que não gera valor para ti. Sétimo passo: sublime, faça anotações, desenhe, enfim, faça da leitura algo prazeroso, mas também de uma maneira que gere insights concretos e ações práticas para você testar e aplicar no seu dia a dia. Porque assim você vai ter mais aprendizados e a leitura vai passar a ser algo mais prazeroso porque vai te gerar valor real no seu dia a dia. E você vai ver aqui na descrição, eu fiz outro livro comparando aí as vantagens que eu vejo entre o Kindle versus o livro de papel e muito disso aqui que eu falei, no Kindle você vai ter ainda mais funcionalidade para você conseguir exportar notas de você ter uma experiência ainda mais interessante em relação a várias outras coisas do livro de papel eu gosto dos dois mas como eu tenho viajado bastante para mim não faz sentido carregar quilos e quilos de livro então o kindle para mim é a minha opção é maravilhoso dá uma olhada nesse vídeo aí porque eu vou te mostrar como que o kindle pode superar aí trazer benefícios para sua vida também olha uma dica extra aqui também é uma técnica de leitura de dinâmica, leitura mais acelerada, que eu também fiz um vídeo só falando disso, que você vai ver o link aqui na descrição, mas é aquela técnica de você passar o dedo, né, pelas linhas e ir acelerando a sua velocidade de leitura. De todas as técnicas que eu vi e acompanhei de leitura dinâmica, essa foi a que me ajudou mais. Então, se você tá ali, né, é, você vai lendo e acompanhando o dedo, e o dedo, você vai aumentando aos pouquinhos a velocidade para que a sua velocidade de leitura seja acelerada e você vai lendo mais pelo meio, né? Para ter uma leitura meio que em diagonal e assim pegar o contexto e não voltar naquelas frases ou palavras que você não entendeu, né? você deve seguir em frente, mas lembre-se sempre de manter o equilíbrio da compreensão, porque não adianta nada você passar tudo se não entendeu o que está falando ali na página. Mas Ian, caralho, um livro por semana, isso é muito caro, olha o investimento que você faz. Realmente, é um investimento que eu faço, mas há e books aí no Kindle que eu compro a R$ R$9,00, reais, reais, 15 reais, que é o preço que hoje você sai na rua peidou gastou 50 reais e se você acha que educação é caro, imagina o preço da não educação. Então, fica de olho nisso daí, porque isso é um investimento no seu desenvolvimento e para mim não é um custo, e sim um investimento numa das coisas que é mais importante para mim, que é o meu valor de crescimento contínuo. Então você deve se perguntar se vale a pena investir em você ou não. Mas Ian, porra, e quando eu pego um livro de 600 páginas é impossível ler 80 páginas por dia, não tenho tempo, blá blá blá blá blá blá. Cara... Todo mundo tem as mesmas horas. O que diferencia é a prioridade como como você distribui as atividades que são mais importantes para você. Então, se você quiser, você vai conseguir. Mais óbvio, aqui eu estou te dando dicas para você ler um livro por semana. Agora, se você quiser, você pode iniciar com um livro por mês. Aí você adapta todas essas técnicas né, de dividir o número de páginas por dia. Você vai dividir por semana. E aí é só adaptar o mesmo approach. E começa assim, se você só ler um livro ou dois por ano, Passe para um livro por mês e depois, aos poucos, você vai aumentando o seu ritmo para até um livro por semana ou até mais, se você achar que faz sentido na sua vida. Mas Ian, eu sinto sono. Toda hora que eu começo a ler, eu durmo. Bom, vamos lá. Que horas você está lendo? Você está lendo antes de dormir, lá para meia-noite, depois de ter passado um dia aí super cansado, Realmente é uma das melhores formas de pegar um livro chato e começar a ler, você vai dormir na hora. Então, se você dorme quando começa a ler, primeiro, se pergunta se aquele livro realmente está conectado com o seu interesse. Segundo, tente horários diferentes, né? tente ver pela manhã, tente é, ver no almoço... Teste horários diferentes para ver se você encontra a hora que você tá mais acordado, mais disposto. Mas teve uma época que eu também, eu treinava vôlei, vinha da faculdade, fazia uma porrada de coisa. Então, tava muito cansado, mas queria ler. Então, teve momentos que eu li até andando. Mas eu não estou. Só de noite. Eita porra! Em pé. Então, de repente, você pode testar isso daí. Não faça na rua, né? Andando... Né, atravessando rua e tal, mas de repente em casa mesmo. Você pode tentar ler algumas páginas em pé e isso já pode te ajudar. Então é isso, espero que tenha curtido esses sete passos aí para conseguir ler um livro por semana. Com certeza esse é um dos hábitos mais importantes que eu desenvolvi na minha vida, ele está diretamente conectado com o valor de crescimento contínuo e eu espero que essa dica aí possa ser aplicada no seu dia a dia e você consiga aumentar a quantidade de livros que você vem lendo. Então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual é a média de livros que você consegue ler por ano e qual o objetivo que você quer fazer, porque de repente essa técnica vai te ajudar a chegar lá. Vai lá e compartilha esse vídeo com uma galera, porque quanto mais gente lê, melhor, mais conhecimento vai ser distribuído aí pelo mundo. E se você se interessa por outros hacks aí de conhecimento nessa pegada, me segue lá no Instagram, no arroba porque eu faço stories diários com vários hacks, seja de produtividade, conhecimento, saúde, minimalismo, muita coisa legal. E você também vai poder acompanhar um pouco esse meu estilo de vida aí, onde eu me reinvento continuamente para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que o um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter milhões lá na sua conta. Beleza? Até a próxima!